Estamos entrando na, na segunda aula sobre que tem com base esse, esse livro, a, o nosso Cada Dia, sobre processos produtivos e, como eu disse na introdução, né, que se trata de baixar a bola nas grandes discussões sobre a inflação, bancos, enfim, essa, essas coisas né, de gerais, digamos, equilíbrios financeiros, coisa do gênero, e baixando para setores concretos. Né. Quer dizer, esse equilíbrio dos sistemas financeiros, dos processos decisórios, tem que se transformar em políticas concretas na área da agricultura, da saúde e coisas do gênero. Né? O que a gente vai pegar hoje é essencialmente a área da produção material. Como a produção do seu carro, da sua casa, das camisetas, sapatos, etc. Né? A produção dos bens e do serviços do, do, do nosso cotidiano. Essa, essa área aqui é, é particularmente interessante, é, porque, em geral, é aí que a gente imagina que é a economia, né? porque aí está a indústria, está a agricultura, essas coisas. Nós vamos trabalhar, portanto, com quatro grandes áreas. Né? A área de produção, a área das grandes infraestruturas, a área do sistema de intermediação, como finanças, comércio e as áreas sociais, saúde, educação, etc. Cada uma dessas áreas está dividida em setores, nós vamos estar trabalhando com 20 setores e hoje pegando a área produtiva nós vamos pegar eh, seis setores. Né? Eh, essa minha fala basicamente é para ajudar você a se situar né, em, em como essa, essa coisa foi, eh, foi elaborada e vou fazer, digamos, alguns comentários que você vai reforçar através eh, da leitura do capítulo. Veja bem que eu não procuro aqui eh, resolver todos os problemas da agricultura, da indústria, disso daquilo, e sim pincelar o suficiente de cada setor para se entender como todo esse processo está articulado e como um pode reforçar o outro ou pode, pelo contrário, eh, dificultar a atividade do outro. Né? Eh, Vamos então pegar essa parte da, da produção. Essa, essa área em né, que a gente vai trabalhar agricultura, indústria, etc., ela tem a característica que, em geral, é organizado em empresas, em unidades empresariais, em geral de propriedade privada e regulado por mecanismos de mercado. Mas não só, como a gente vai ver. Né? Vamos pegar a agricultura. Né? agricultura o Brasil. É, é um país, hoje, muito foco, muito fortemente o foco de interesses internacionais. Nós somos a maior reserva mundial, depois das savanas africanas, a maior reserva mundial de terra agrícola, parada e com água, né? e com bom clima. Isso é um atrativo imenso, está sendo, aliás, vendido por esse governo Uh, atual, mas é muito uh, interessante entender isso. A prazo, no mundo que precisa não só de alimentos, mas precisa de, de alimento de gado, precisa também uh, de fibras, né? uh, tudo isso uh, gera uh, um, uma pressão sobre o setor extremamente forte e não deve ser mais visto como setor primário. Hoje, com alta tecnologia, o fato de se trabalhar na terra uh, não significa é, digamos que é, que é atrasado, que é o setor primário. Pelo contrário, hoje se evolui para a agricultura de precisão. O básico é o seguinte, nós somos um país de 850 milhões de hectares. Né? Desses 850 milhões, 325 são estabelecimentos agrícolas, utilizados ou, ou habilitados para a agricultura 225, e nós estamos utilizando no Brasil apenas 65 milhões de hectares para efetivamente fazer agricultura temporária e agricultura permanente, né? A lavoura, a coisa do gênero. Isso é interessante, né? Nós temos 160 milhões de hectares de terra parada ou simplesmente espalha-se assim, um pouco de boi, né? Isso é mais de duas vezes a França, né? Uma gigantesca eh, área de terras paradas e eh, eh, o fato de se eh, ter eh, necessidade de ter um movimento sem terra e ter batalha eh, para ter acesso à terra por quem quer trabalhar é completamente absurdo. Né? Na realidade, são grandes grupos que detêm de, essa terra, não usam e não deixam usar, faz parte dos absurdos desse país certo? em que se usa o solo mais eh, para especulação eh, do que efetivamente para para a produção. Nós temos espaço amplamente, tanto para a agricultura agroexportadora, como agricultura familiar. Lembre que eh, o 75% do nosso alimento eh, vem de agricultura familiar, que detém apenas 20% do solo. Eles utilizam o solo de maneira muito mais intensiva do que os grandes, eh, do que os grandes produtores. Né? A parte de produção agrícola, legal que se regule por sistema de mercado. Né? Vai cair o preço do tomate, as pessoas vão produ produzir menos tomate, coisa do gênero. Agora, a produção também depende de solo, água, e esse aí não muda o estoque, não né? se amplia o seu estoque. Então, regular o acesso à água e regular o acesso à terra isso é uma coisa política e o mercado não resolve. Então a agricultura tem essa, essa, essa dimensão mista né? de mercado e também de necessidade de regulação. É absurdo tanta terra parada e tanta gente querendo terra para produzir. Né? Basicamente no Brasil, 50 mil estabelecimentos, que é 1%, tem 43% do solo. Uh, agricultável do, uh, do país e utilizam uma proporção muito pequena uh, desse solo. Um, a pecuária, em particular, uh, constitui um problema chave aqui, uh, porque uh, para não se serem submetidos à reforma agrária, uh, simplesmente pega-se uma terra parada, solta-se bois, né, e se diz que é produtivo, né. na realidade, é, no Brasil nós temos é, é, cada boi tem quase um, um hectare, né, eu tenho muito menos que isso, mal comparando, né, é, mas na realidade é absurdo, né, porque na Europa e em, em outros países se sabe como fazer pecuária produzindo a forragem, né, o sistema semi-confinado não precisa simplesmente é, esse, gerar esse gigantesco desperdício de terra. Né. Avançando, uma outra área que é a, a economia é, florestal. Né? A economia florestal, são mecanismos são diferentes, porque nós temos a gigantesca Amazônia, nós temos, ou tínhamos, né, a, a, a, toda a orla é, é, atlântica, né, enfim, com, a, é, com a floresta que, é, que tinha, que está é, hoje diz, é dizimada, né? mas basicamente a lógica é interessante. Né? Então você tem interesses madeireiros que vão lá e vão extrair o módulo. Não precisaram plantar. Né? Um tronco desses, bruto, colocado na Europa, vale milhares de dólares. Né? Então você tira uh, o, o que tem de, de nobre na, uh, na floresta. Né? Depois você faz as, uh, as queimadas. Uh, as queimadas permitem incorporar potássio ao solo, o que, por sua vez, uh, uh, permite uh, uh, um, um pouco de é, é, algumas safras agrícolas bem produtivas, por exemplo, de soja, que também são é, grandes grupos internacionais. né? Como se esgota esse solo, são solos frágeis, por exemplo, na região amazônica, todo esse arco de fogo, né? que vai do, do, do, do Maranhão ao Acre, né? é, você é, tem essa terra não mais protegida pela pressa, com as chuvas intensivas, isso é, lava o solo, você perde a produtividade desse solo, então isso é entregue eh, para eh, sistemas eh, basicamente de eh, pecuária extensiva né? eh, e se associa, portanto, o interesse das madeireiras, o interesse da soja e o eh, interesse eh, dos grandes grupos da carne, em particular a JBS, né? e aí você tem simplesmente uma destruição da capacidade eh, de regeneração do solo. E tem que recomeçar o ciclo, queimando mais, queimando mais, e estamos destruindo. Felizmente, no governo Lula, se conseguiu reduzir de 28 mil hectares para 5 mil hectares, perdão, de 25 mil quilômetros quadrados ao ano para eh, 5 mil quilômetros eh, quadrados o desmatamento da Amazônia, hoje está retomando, simplesmente pela retomada dos grandes grupos do, do agro e do seu eh, poder, né? É, só lembrando, né, a JBS, grande grupo da carne, é, com seus desastres, ela é controlada pela, por um grupo financeiro que é JIF, e o, e o JIF Investimentos é, é, era dirigido é, pelo Henrique Meirelles, hoje candidato à presidência da república. Né? É, gerou a zona que gerou e isso faz parte da, da política brasileira, digamos assim. Né? É, terceiro ponto, a pesca. Né? A pesca é típico também de, desses problemas, porque você tem uma imensa, é, um imenso avanço é, tecnológico. Né? Hoje, com o GPS, é, com os novos navios da grande pesca industrial oceânica, você consegue liquidar. Nós, em 40 anos, de 70 a 2010, nos liquidamos é, basicamente... 39% dos recursos marítimos estão substituindo pelo chamado fish farming fazendas de produção de peixe mas que são concentradas, que necessitam de alimentos e que geram doenças e todos os problemas da monocultura para que gerar o fish farming já quando os oceanos em si eram gigantesco fish farm né, mundial que emprega no mundo 300 milhões de pessoas né. está se licandando os empregos da pesca artesanal Substituindo, por exemplo, pelo salmão que você compra, é bonito, é rosado. Deixa eu te informar que o, o rosado do salmão é essencialmente tinta, né? porque o, o salmão criado em, em cativeiro ele não, não pega essa cor rosada. Né? Tudo é marketing, tudo é... Ou seja, é... não basta dizer é mercado, coisa assim. Se não houver regulação e regras do jogo, isso aí, gente, vira uma zona. Né? Não tem como. Né? A, a quarta área é a da mineração. A mineração é a mesma coisa, são bens não reproduzíveis. Então, aqui não funciona o mercado. É quem se apropria. Vejam onde estão as guerras, onde tem petróleo. Né? Vejam os golpes de Estado no Equador, os golpes de Estado na, na, na, na Venezuela, vejam a guerra no Oriente Médio, vejam o ataque em cima do pré-sal, vejam o que acontece na Líbia, veja enfim, é só, é só olhar. Né? Ou, ou no Congo, por exemplo, onde tem outros tipos de, de, de interesse, ou as pressões em cima de Angola. Né? Na realidade, Aqui não funciona mercado, funciona poder, né? É, e é só ver como é, no Brasil, né? O, o acesso ao preço está se transformando, né? É o poder dos grandes traders, assim chamado, né? A área da construção é muito interessante, porque a área da construção tem os pequenos que constroem casas tudo bem, isso é mecanismo de mercado. Mas os grandes, e não é só o Brasil, OAS, Odebrecht e tal. É, nos Estados Unidos é a Halliburton, por exemplo, né? Uh, o A Halliburton uh, uh, conseguiu eleger o seu presidente como uh, vice-presidente dos Estados Unidos. A né? uh, Halliburton empurrou fortemente para a guerra do Iraque e obteve todos os contratos de reconstrução uh, uh, do Iraque. Né? Quer dizer, na realidade, temos uh, uma deformação radical que não é só no Brasil. né? Não podemos destruir as empresas, mas temos que sim regular o setor né? de construção. E o último setor aqui, nessa área de produção material, é a indústria de transformação. A indústria de transformação é a que melhor se regula por mercado, produzir camiseta, bicicleta, quem produz melhor, vai vender melhor, tudo bem. Só que, cada vez mais, a grande indústria está se transformando em gigantescos oligopólios. Né? Esses oligopólios limitam os mecanismos de mercado, veja o que você paga eh, pelos produtos farmacêuticos, que é coisa absolutamente eh, eh, escandalosa, né? veja o absurdo da gente comprar nos supermercados eh, água Nestlé, quer dizer, pagar royalty para a Suíça por uma água brasileira, é um negócio completamente eh, surrealista. Né? E nós temos a, a imensa invasão da publicidade em todas as áreas de comunicação, que geram um consumismo absurdo, quando no mundo é, há recursos que estão acabando. Nós somos 7,4 bilhões de habitantes, né, 80 milhões a mais. Se todo mundo querer consumir, quiser consumir mais, isso aqui naturalmente vai para o brejo. Né? Nós temos que evoluir para um outro sistema, um sistema, em vez de ser um sistema linear, extrai, produz e joga fora, né, com contaminação e problema dos dois lados, é você extrair, produzir, e o que produz os subprodutos, você transforma em mais produtos e gera um sistema linear. Essa é a visão da nossa sobrevivência. Eu estou resumindo muito rápido alguns dos eixos eh, dessa, né, dessa primeira parte do livro. Eh, leia com, eh, com tranquilidade o claro que é o seguinte, o mercado é importante, mas não é suficiente, né? Uh, nós temos uh, que regular o acesso aos recursos não renováveis, senão se destrói o país, se destrói o futuro uh, dos nossos filhos. E os grandes oligopólios, evidentemente, uh, têm que ser uh, regulados. Ou seja, precisamos sim do setor privado, mas com forte capacidade reguladora do Estado e forte presença das organizações da sociedade civil. É isso aí. Na próxima vamos pegar as grandes infraestruturas.